Você intriga, dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga! Uou! Otário, sem maldade, você vai perder pra minha pante! Chama a professora, tá enfrentando o um melhor da estudante! Uou! Sabe, meu mano, que se acostuma? O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma! Uou! Não, não!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 Em... Beat do Detroit, no seu próprio beat. Hoje você se fode. Cê sabe você vai tomar like mm -hmm. e pra casa cê vai voltar. Yeah, yeah. Uh -huh. Rimas em 3, 3, 2, 1, 1. Você fala a é. terra, eu mando bem. Jogando em Street Fighter cê morreu. Eu... Rado ah, quem?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 o oh, que foi esse dia do dia do otário? Acertou, miserável? quem Raduquem, mas quem você não sabe? quem do dois que veio, você virou quem uh. da Barbie. Oh, oh, oh, oh. O estroto, falou até essa fita, ele é o cacaroto. Você não vai entender, sabe que eu já Guimo, você tomou no cu, perdeu pro Red, então apela pro nível blue. Oh, oh.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 de conceito, aí você vai entender a rima é rara sou lutador uhum. e você tomando nove cotovelada na cara uhum. tá nos pés, eu tomei nove cotovelada, levanto 10 é de tipo Anderson Silva contra o Vitor Belfort, não me assiste combate vencido em um, em um golpe uhum. só, uhum. em um golpe só uhum. eu já entendi, mas foi caô a corda vocais espalhou ou a canela que quebrou uhum. Ele... Uhum. É um... É coisa, ah, tipo uma luta de um brasileiro A minha canela né, quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro Você que não é o um verdadeiro Eu nunca fui um senhor fedal Eu não te derro com as cordas vocais Eu te derro com o teu cordão umbilical não, não. não. Esse é o Free, de canela quebrada, igual o Rock Lee Mas você vai perder, faça o verso improvisado Sou o Garacê de perna quebrada, eu saio de braço cruzado Aê, você vai tomar tiro no peito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 meu parceiro, eu sou um AK e se eu te travar, sua alma calma, vaza. Então, mas tem com calma. Para de falar merda de marca, meu parceiro, senão na sua cara eu deixo falar. É claro que você falou de iPhone, acho que tu tem no cloud. Ele foi e mas travou a tua mente, já fez download? aparecendo <risos> parceiro, tá parecendo strap do Macron, que tu veio pra fazer um backup. Nossa, ele quer fazer um backup, então cê lembra que meu parceiro comigo cê não arruma e cê não aguenta. Sem maldade, pai, agora eu vou é te tirar. Ele tá fazendo backup, mas você saiu do ar. Eu não sei do ar. Eu vou falar, eu fui fazer o backup, sendo que eu parei backup, você não entendeu que agora nesse ringue, backup pra minha rapper, rap, backup é tu é Burger King. Oh! Verdade! Eu vou falar o que meu parceiro, um lanche mó da hora, bom de comer, mas aí, oh! aqui você não é MC, você quer falar de computador, lá o freestyle e faz TI. Oh!